Vai bueno, agora eu vou passar Dale, a pé, Ana. Está sentado, está sentado. Vai, Vai, Ana. Relaxa Ele tá fechando a porta, pera. Dá-lhe, Caiova. Dá-lhe, dale, dale, dale, dale. lhe dá-lhe, Ele tá fechando a porta. Eu vou, eu eu vou, eu vou, a porta tá fechada, você nem vai. Sai, é, sai, sai, sai, que abriu cara. pra cá, sai. Bora, Pula, Ai, enrosquei no corpo e pinei. Nem enrosquei no corpo, não, enrosquei na porta. Bora, baiano. Nossa. <risos> Pô, enrosquei na porta, nem enrosquei no corpo, mano. O Bano morreu de cincado lá fora.